Ciao e bem-vindo à lezione di italiano per parlante di língua portuguesa e aqui sul canal Itália com Ana Paula. Hoje nós vamos verificar os verbos em italiano, vamos conhecer as regras para os verbos regulares no presente de indicativo, vamos considerar alguns verbos que já utilizamos nesses vídeos ou que estamos para utilizar e vamos também conhecer os dois principais verbos da língua italiana. Antes de continuar com o vídeo, já queria dizer para você deixar o seu gostei, pra não esquecer depois, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e deixar aqui embaixo os seus comentários. Se você tiver interesse no material extra, em exercícios sobre este e sobre os demais vídeos da série, basta é, ler os comentários aqui embaixo e o box de informações, porque ali tem mais informações sobre isso. Agora sim, vamos ao vídeo! Assim como no português, que nós temos verbos terminados em ar, er e ir, o italiano é a mesma coisa, tem verbos terminados em are, ere e ire. E no caso de verbos regulares, existem alguns standards durante a, a conjugação. Eu vou exemplificar agora tudo fazendo a conjugação de alguns verbos com essas três terminações no presente de indicativo. Terminação are, primeira conjugação. Verbo parlare, falar. Io parlo, tu parli, lui o lei parla. Noi parliamo, voi parlate e loro parlano. Terminação ere, segunda conjugação. Verbo conoscere, conhecer. Io conosco, tu conosci. Lui ou lei conosce. Noi conosciamo. Voi conoscete. E loro conoscono. Terminação ire. Terceira conjugação. Verbo dormire. Io dormo. Tu dormi. Lui ou lei dorme. Noi dormiamo. Voi dormite. Agora, observem bem a terminação no caso das três conjugações e vejam as similaridades entre elas. Por exemplo, no io, os verbos regulares terminam sempre com o. Então, aí eu parlo, eu estudo, eu canto. No caso do tu, termina sempre com i. No caso de lei ou lui, quando é a primeira conjugação, are, termina com a. No caso da segunda e da terceira conjugação, ere e ire, termina com E. Eu já falei em outras ocasiões que no italiano não dá pra trocar. Se uma palavra termina com E, você tem que pronunciar aquele E, porque algumas pessoas na nossa língua têm a tendência de pronunciar o I em vez do E no final de uma palavra. Então, se você, por exemplo, disser Lui ou Lei dorme, o italiano não vai entender, quer dizer, você está falando errado, porque dorme se refere a tu, a você, tu, se você estiver falando de tu, tem que ser com i mesmo, não adianta querer falar bonito e colocar um e, no final tu dorme, porque não existe, o italiano não vai entender, aí o noi é padrão também, é iamo, final iamo, é noi parliamo, noi balliamo, noi cantiamo, voi quando é a primeira conjugação are, termina em ate, quando é a segunda conjugação ere, termina em ete. E quando é a terceira conjugação, ire, termina em ite. Loro, primeira conjugação é ano, segunda e terceira conjugação é ono. Isso é para todos os verbos regulares e funciona também, em alguns casos, em alguns verbos irregulares. Estou falando do presente indicativo, indicativo presente em italiano. Agora, nós vamos verificar alguns verbos que utilizamos ou que utilizaremos em breve aqui nos nossos vídeos. O verbo chiamare. verbo chiamare no sentido de ligar ou de chamar, convidar. Terminação are. Notem agora a conjugação no presente indicativo. Eu chamo, tu chiami, lui o lei chiama, noi chiamiamo, voi chiamate loro chiamano, o verbo chiamarsi, se ou seja, com a necessidade do pronome oblíquo átono, porque chiamar-se no sentido de se apresentar, eu me chiamo, em italiano chiamar-se é um verbo transitivo pronominal, verbo transitivo pronominale, porque é o verbo mais o pronome oblíquo átono, ou seja, o pronome personal é complemento átono. Então, a conjugação fica assim. Eu já vou dar conjugação com alguns exemplos. De... Eu me chamo Ana Paula. Tu, te chamei, Luca? Lei se chama Valentina. Lui se chama Luca. Noi te chamamos Ana Paula, Valentina e Luca. Voi vi chiamate Stefano e Dina. Loro se chamam Stefania e Romeo. Agora vamos conjugar o verbo venire, já com os exemplos também, porque é importante na questão das apresentações. Da dove vieni? Io vengo dal Io vengo dal Brasile. Tu vieni em treno. Lui ou lei viene da Roma. Noi veniamo con te. Voi, venite domani. Loro, vengo na casa. Agora nós vamos conjugar os dois verbos no presente do indicativo. Dois dos verbos mais importantes da língua italiana. Por quê? Porque eles não são só importantes no que diz respeito ao verbo em si ao significado dele em si mas também porque são os dois verbos auxiliares os únicos dois verbos auxiliares na língua italiana então, além de eles cumprirem o papel singularmente, né, sozinhos então eles auxiliam outros verbos a formar o tempo passado em todos os modos no indicativo no infinito, que é o nosso infinitivo no gerúndio. E no conjuntivo que é o nosso subjuntivo. Sobre quais verbos eu estou falando? São os verbos essere e avere. Vou conjugar já com os exemplos. Verbo essere, ser. Eu sono brasiliana. Tu sei Antonio. Lui, o lei, é em casa. Noi siamo felici. Voi siete, juventini. Loro sono marido e molhe. Agora o verbo avere, ter, haver, eu um gato. Tu hai fretta, lui ou lei, a sede, noi abbiamo due figli. Voi avete una bella casa, loro hanno un aereo. Bem, o vídeo termina por aqui, mas o material complementar tá assim, ó cheio, cheio, cheio de exercícios para você praticar os verbos em italiano. Então, se você desejar receber esses exercícios, saiba como lendo aqui embaixo os comentários e no box de informações também, tá bom? E qualquer coisa, vocês me escrevam. Arroba, .com. Um beijo e até a próxima aula. A presto!